Olá, eu sou Gilberto Sudo, fundador do anti-estresse e nesse mini curso estamos falando sobre educação anti estress sobre como aliviar estresse, controlar a ansiedade e evitar a depressão de maneira natural, sem o uso de medicamentos e recursos químicos que só tratam os sintomas, não curam o problema, não trabalham na causa, se aprender a utilizar corretamente o poder e a capacidade natural da sua mente. Na primeira aula, eu ensinei como surgem os pensamentos de estresse, ansiedade e depressão e você aprendeu um exercício de concentração para treinar a sua mente. Na aula anterior, eu expliquei um pouco sobre os bastidores da mente e ensinei como você pode usar o seu corpo e a sua imaginação para ter mais controle sobre a sua mente e as suas emoções. Na aula de hoje, eu vou te mostrar 7 erros que você já comete. São sete desvios cognitivos que levam qualquer pessoa ao estresse, ansiedade e depressão. Hoje você vai aprender esses sete erros e como evitar cada um deles. Então vamos falar agora para você entender sobre esses desvios do piloto automático. São sete erros que nos estressam, nos, an... nos deixam ansiosos, nos deixam depressivos. Então vamos falar desses sete erros, desses sete desvios e como neutralizar cada um deles. Vamos lá então. O primeiro desvio do piloto automático é reagir. É essa tendência à reação, a gente acaba automatizando a nossa vida com hábitos condicionados e vai reagindo de acordo com esses hábitos. O resultado disso é que a gente começa a agir sem clareza do que está fazendo, simplesmente faz, faz, faz, faz, faz, faz repete, repete, repete um dia depois do outro e não sabe mais nem porque. E o modo consciente é quando a gente consegue escolher, ou seja, como é que você neutraliza a reação fazendo escolha, quando você consegue se concentrar e estar consciente da sua própria vida, estar presente no momento, no aqui e no agora. Isso você faz como? Produzindo um alinhamento entre as intenções e as ações, entre aquilo que você realmente quer, entre aquilo que faz sentido para a sua vida e o que você está fazendo agora. Isso é escolher, quando você produz esse alinhamento entre intenções e ações. Então... O primeiro passo é reconhecer o piloto automático. Se você não reconhecer o piloto automático, você não vai fazer isso. Não tem como. Você vai estar reagindo e não escolhendo. Então é preciso perceber a atuação do piloto automático e aprender a reduzir o seu impacto para fazer escolhas mais conscientes. Outro aspecto, outro erro, outra, outro desvio do piloto automático é a tendência à análise. Ele analisa, recorda, planeja e fica comparando. Isso que, essa situação atual com a acontecida, ou com o que está nessa memória aí. Isso acaba prendendo a gente numa pressa, numa correria, num... destrói essa percepção do aqui e do agora. Porque você começa a comparar e está sempre faltando algo. Nunca está bom, está sempre satisfeito, geram muitas frustrações. O que eu preciso aprender é sentir. Não é que seja errado analisar, mas também precisa sentir os momentos. Sentir os momentos da vida com os cinco sentidos. Ou seja, aquela parte de você é, refinar os sentidos para perceber o que está acontecendo e melhorar a interpretação da mensagem que chega até sua consciência por meio desses sentidos. Isso permite você entender o que está acontecendo dentro e fora de você. Vai te ajudar a fazer escolhas mais sensatas, mais coerentes. Para isso é preciso recuperar o controle. Como? Fortalecendo a conexão entre a mente e o corpo para que possa controlar a mente tagarela e ampliar a inteligência emocional. Por causa que o corpo ele pode funcionar como um radar e ajudar você a detectar estados mentais e emocionais negativos antes deles se, se instalarem, ou pode servir como um potencializador desses estados negativos. Para isso você precisa aprender a sentir o corpo, ou seja, reconectar os sentidos. Ativar essa reconexão. O terceiro passo é a tendência de lutar. Isso é um desvio do piloto automático. Ele compara o mundo real com o mundo sonhado e entra em confronto, entra em luta com esse mundo real, porque não é aquilo que ele sonha. Isso gera uma insatisfação permanente e um, um, um constante enfrentamento com tudo o que você não gosta. Existe um jeito certo de enfrentar. É preciso primeiro aceitar, suspender temporariamente o julgamento para que você possa controlar a experiência que está acontecendo, para você possa controlar essa situação que está chegando até você. Se você não aceitar, você não tem como se controlar, você acaba sendo controlada por ela, por um impulso de raiva, de medo, de violência, seja lá o que for. Eu chamo isso de vencer sem lutar. Ou seja, se aprender a identificar o espírito com que você faz algo, porque ele é tão importante quanto o próprio ato que você está fazendo. É importantíssimo isso para que você alcance sucesso e tranquilidade na vida. Outra tendência, outro desvio da, do piloto automático são os pensamentos. Ou seja, aceitar os pensamentos como verdade absoluta. Você já percebeu que tem essa tendência? Tudo que você pensa é uma verdade inegável. O que outro pensa não. Só que o que, que acontece quando a gente faz isso? O pensamento ele se torna um senhor rígido e implacável. E acaba nos dominando, controlando a nossa vida. Então eu preciso ver a realidade diferente do pensamento. O pensamento é só um evento criado pela mente. Não significa que seja real. Ele tem a sua importância, mas não significa que seja algo real. Então isso define claramente, permite você entender isso que a gente já falou. Que o pensamento não é você. Ou também não é a realidade. O pensamento é um evento criado pela mente e existem inúmeros eventos, então é uma fábrica de rumores mentais. Tem que aprender a se libertar desses rumores, aprender a silenciar os rumores mentais e reduzir as ilusões do diálogo interno para que a gente possa controlar melhor as emoções, por causa que esses diálogos vão nos levando a estados emocionais negativos. Daqui um pouco a gente está xingando alguém e tudo isso aconteceu dentro da nossa mente. Sozinho. Ninguém fez nada. Vai dizer que não acontece isso. Acontece. Outro desvio é a tendência a evitar as coisas. tá Fugir daquilo que me desagrada. Tá. e Às vezes aquele velho conselho, não se preocupe. A gente escuta isso, mas fica mais bravo ainda Por que, que a gente faz Porque a gente associa a, as, as memórias daquilo que a gente não quer, daquilo que a gente tem medo. Então isso é parecido com algo que eu tenho medo, que eu não quero. Então a gente procura evitar... A todo custo isso, a qualquer preço. Enquanto que a gente deveria aprender o que é se aproximar disso. Porque se eu não me aproximar, eu não resolvo. Eu tenho que aprender a me interessar por estados emocionais difíceis para que eu possa ter um controle sobre eles. Para isso, eu preciso aprender a acolher as emoções que estão tentando me engolir. Isso é um aprendizado, isso é um treino. Eu chamo isso de explorar as dificuldades, porque quando a gente começa a fazer isso, a gente aprende a encontrar oportunidades no meio das dificuldades. E isso rompe a espiral negativa, que permite a gente ter mais calma e equilíbrio na vida. Outra tendência da, do modo atuante é a viagem ao passado, porque o estado de espírito que a gente está agora distorce o passado e o futuro. E a gente tem a tendência a ficar revendo as dores do passado, ou olhar para o futuro e ficar prevendo desgraças. E nos dois casos a gente sofre. Então, qual é que é a ideia? Que a gente aprenda a viver o momento presente. Ver a memória como memória e o planejamento como planejamento. Simplesmente isso. Isso impede de reviver a dor do passado e impede de ficar se preocupando em demasia com o futuro. Sem controle nenhum. Eu chamo isso de libertar-se do passado. Ou seja, é libertar-se dos medos, das culpas e aprender a cultivar o perdão e a gentileza consigo mesmo e com os demais para viver com mais paz e com mais contentamento. A tendência do modo atuante, desse modo operacional, é encher a nossa agenda de atividades exaustivas. Projetos pessoais e profissionais incessantes. Se você tem uma brechinha, você coloca uma coisa para fazer relacionada a isso. Isso acaba absorvendo todo o nosso tempo e excluindo todo o resto da nossa vida. O que não é bom é perigoso, porque você precisa ter tarefas revigorantes na sua vida no seu dia a dia porque elas restaram o um equilíbrio e promovem a renovação da sua energia da sua saúde mental, de tudo isso então você precisa inserir atividades de renovação, só com esse objetivo, isso é para mim, me renovar então, o que que é isso? é você aprender a dar um tempo e um espaço para renovar a sua alma, é basicamente isso que se trata eu chamo isso de recuperar a sua vida. Para quê? Para restabelecer o equilíbrio entre as coisas que revigoram e as coisas que esgotam. Sem isso você não vai conseguir recuperar o controle e o prazer de viver. Esses são os sete desvios do piloto automático. E no meio disso está a consciência. que permite o quê? ver esses dois lados atuando. É isso que a gente tem que treinar, a consciência para conseguir perceber esses dois lados atuando. E uma coisa legal disso tudo é o que? Que uma mudança pequena em qualquer uma dessas dimensões se reflete na outra. Então por isso que qualquer mudança, por menor que seja, produz um benefício muito grande. Produz um resultado muito grande no seu bem-estar, na sua sensação de tranquilidade, de paz, de recuperação do controle emocional. Essa é a parte boa, essa é a parte legal. O grande perigo é que esses desvios paulatinamente aprisionam a mente a uma falsa identidade. A gente vai começando a criar uma ilusão da vida, uma ilusão sobre a gente mesmo, sobre aquilo que a gente é, e acaba vivendo preso nessa ilusão. Isso acaba com a vida de qualquer pessoa, a vida fica sem sentido, vai perdendo a graça, vai ficando tudo cinza, perde a cor, perde a alegria. Agora muita gente me pergunta, por que eu estou compartilhando essa informação publicamente? Bem, eu acredito que a educação anti-estresse ajuda a preencher as possíveis lacunas no processo de desenvolvimento humano que tem impedido você de viver uma vida com mais significado, liberdade e felicidade. Porque eu vejo muitas pessoas sofrendo com estresse, ansiedade, esgotamento e até depressão simplesmente por não saberem lidar corretamente com seus pensamentos e emoções. Tem gente que gasta fortunas em medicamentos e tratamentos que poderiam ser evitados com a educação anti por exemplo. Eu acredito que a educação anti pode fazer um bem melhor para a sociedade, porque contém ensinamentos que você não encontra na educação formal, MBA e universidades. E sinceramente, eu demorei muito tempo batendo cabeça para encontrar essa solução para conseguir esse tipo de resultado. Sinceramente, eu acho que o mundo seria muito melhor se mais pessoas soubessem desse método. Nesta série de vídeos, eu estou dando uma introdução de como isso pode ajudar você também. Contudo, para aqueles que querem se tornar realmente expertos em superar estresse, controlar a ansiedade e evitar a depressão de maneira natural. Eu criei um programa de treinamento mais intenso e detalhado de educação anti que eu chamei de Mind Free, onde eu ensino um passo a passo como superar estresse e ansiedade para ter mais calma e tranquilidade no seu dia a dia. Você vai descobrir que é possível manter a calma e a tranquilidade e se sentir em segurança apesar das dificuldades e pressões do dia a dia. Eu vou dar mais detalhes desse programa mais à frente. No próximo vídeo eu vou responder as dúvidas mais frequentes sobre o Mindfree, o meu programa de educação anti-estresse, e ainda vou mostrar como você pode desenvolver as suas habilidades anti-estresse. Então agora rola essa página para baixo e deixe um comentário com as suas dúvidas. Nos vemos amanhã, um forte abraço e seja feliz!